Eu sou a Tata e hoje eu vim trazer pra vocês 20 assuntos pra você puxar com o com seu amor, com o crush, com a pessoa que tá afim, ou então com aquela pessoa que é tua amiga, teu amigo e nem sabe que tu é apaixonado por ela, sabe? Gente, é assunto de sobra, porque é aquela dinâmica que vocês. Sim. Vocês dão um conselho, então se tu não me segue lá no meu Instagram, me segue lá. Meu arroba é esse aqui. Porque por lá eu peço nos stories. E aí vocês ajudam vocês mesmos, entendeu? Olha que dinâmica genial. O último vídeo que eu fiz assim tá no card é muito legal. Eu tô amando fazer isso. Sério, é muito legal. Rola muito conselho massa, diferenciado. Alguns conselhos que eu falei em outros vídeos aqui, vocês perderam. Enfim, muito massa. Vamos lá, vamos começar. A Michelle falou: Se você fosse uma criança, o que você faria? Olha que assunto doido! michelle tu gosta desse assunto bem doido assim cara eu perguntaria também tipo assim não se você fosse uma criança que você faria mais é o que que tu falaria para tu mesmo quando tu era criança esse lance de criança é legal porque daí tu cria uma memória afetiva com a pessoa entendeu tu vai buscar uma coisa lá que tem significado que tem sentimento na cabeça dela e aí tu já cria um vínculo eu tenho um vídeo muito legal que eu falo sobre assuntos tá aqui no no card, deixa pra ver depois desse aqui, porque nesse aqui eu vou fazendo vários ganchos e assim, tu vai adorar esse vídeo. A próxima é da Aline. Suas histórias engraçadas do passado. Gente, não tem coisa melhor do que tu conhecer a pessoa já de cara, assim. Claro, alguém que tu tá falando há um tempo, né? Não vai chegar contando história do passado pra alguém que tu começou a falar ontem e tal. Mas alguém que tu já conversa, é muito engraçado tu ir resgatar umas histórias do passado. Ainda mais se for história engraçada, eu concordo com ela. A próxima é da Thaís. Tipos de músicas, filmes, séries, vidas, lembranças engraçadas. Olha aí, ó. Tipo de música, filme, série é perfeito, né? São os melhores assuntos. Porque daí tu entende o gosto, tu entende quem ela é, na real. A próxima é do Pedro. Ele fala de viagens, filmes e livros, mas o legal aqui é isso aqui, ó. Até achar algum assunto ou algo em comum para continuar o papo. Isso, isso é, é muito, muito importante. importante. Mas já tô falando com a pessoa que não tem nada em comum. Tu fala de um filme e a pessoa... Fala da música, a pessoa. Tu fala, sei lá, do lugar que tu foi, a pessoa nunca fala. Sempre vai ter um assunto em comum, acredito eu, né? Então a tua missão é encontrar um assunto em comum pra poder. Polorar com essa pessoa fala sobre coisas aleatórias ET, vida após a morte coisas assim eu e o Moça quando a gente se conheceu a gente só falava de coisa aleatória só falava de assunto assim viajão então se tu tem esse assunto em comum para falar com a pessoa que tu tá conversando que tu gosta tu tem muita sorte porque é muito legal tu poder trocar esse tipo de né de figurinha com a pessoa assim e não é todo mundo que embarca nessa tem gente que tipo não entende fica uh... uh, o okay. que ah, o que, que você tá falando? Nada a ver. ET não existe, sabe? Ó, essa aqui da Bianca é muito boa stalkear para achar assuntos em comum. Eu tenho um vídeo, gente, vocês sabem que stalkear virou crime agora, né? Virou crime não tem. Se vocês não vão me denunciar pelo amor de Deus. Tô brincando. Tem um vídeo muito legal que eu falo, eu ensino como stalkear a pessoa para saber tudo da vida dela. Faz muito tempo que eu fiz esse vídeo, claro. Talvez tenha até alguns itens ali que eu nem concordo mais, mas enfim, essa ideia de stalkear para achar assuntos em comum é perfeita. De quando tu vai falar com a pessoa, tu já sabe, entendeu? Aham que a pessoa gosta de, sei lá, de, Star Wars. é, de aí Star Wars. fala assim, e aí, mano, é, tu é um tu fala um negócio assim que tu já sabe. E aí a pessoa fala, ah, cara, eu amo esse, esse filme. filme, cara, eu amo essa música, cara. sério. Não é também. De Funciona, de muito. Bem. Bem. Funciona muito, Bianca perfeita. A próxima é do Eduardo. Aquelas brincadeiras isso ou aquilo dão muito certo. Ah, legal. Prefere banana ou abacaxi? Só que sejam mais criativos, óbvio, né? Dá até para fazer uma brincadeirinha assim, mais legal. E perguntar sobre o passado sempre funciona. A galera adora saber do passado. Vocês estão vendo, né? Então anota aí, anota aí. Tu tá anotando Não, não, aí, tu tá anotando as dicas que eu tô dando aqui? Eu não, né? O meu público lindo maravilhoso tá te dando? Ah, bom. A próxima é da Amanda. Manda um emoji de peixe, um de copo de leite e outro de novelo de lã. E quando a pessoa perguntar, ela vai perguntar tipo, que que, que é isso? Um mojo de, de peixe, peixe, um de leite, de leite outro do novelo um de novelo de lã. E aí quando a pessoa perguntar, tu diz que tá tentando chamar a atenção do gatinho. Meu Deus. Perfeita! Amei, Amanda. muito bom, eu nunca tinha ouvido. Muito bom! Nossa, vocês agregam muito nos vídeos. Ai, quero muito, muito, muito, muito mais a participação de vocês aqui. Vocês estão gostando desses vídeos assim? Deixa aqui nos comentários, por favor, sério, interage aí. A próxima é da Emanuele. Envia a última música que tá viciada. Perfeita, né? Cara, eu tenho certeza disso, tá? Se tu tá falando com uma pessoa e a pessoa tá, tipo, gostando de ti, tá curtindo o papo, ela não precisa estar assim, a pessoa mais apaixonada do mundo em ti. Mas se ela tiver te curtindo, tu vai mandar aquela música. Quando ela ouvir aquela música em qualquer outro lugar, eu tenho certeza. É que ela vai lembrar de ti. Então, assim, enviar música vale muito, vale muito a pena. Samuel, falar sobre projetos para o futuro, falar sobre o que a pessoa gosta. Projetos sobre o futuro também é uma coisa, igual eu falei, que cria um vínculo ali sentimental. Por quê? A pessoa tá ali, vamos supor, que ela tá falando de um sonho dela, tá? Ela tá falando que ela quer. Ser youtube Aí no dia seguinte, quando ela for fazer qualquer coisa que ela lembre daquele projeto dela, ou ela vai estudar para aquele projeto, ela... ela vai lembrar que ela te falou aquilo. Então, assim, vínculo sentimental, muito bom. Então, continue fazendo isso se você já faz. Amanda, tenta descobrir qual é o Spotify dele. Ah, esse é perfeito! Eu tenho um vídeo que eu dou essa dica. Card. Tenta descobrir qual é o Spotify dele. Aí posta um story com alguma música na playlist. Aí a pessoa vai fazer o quê? Ela gosta daquela música. Sabe que a pessoa gosta daquela música? Por quê? Porque tá no Spotify fai dela, né? Aí tu vai lá e tu posta um story como com quem, quem não quer, quer nada. nada. A chance da pessoa te responder ali tipo, sei lá, a gente, adora adoro essa música, é muito grande. Então, assim, essa dica da, como é que é um dela, da Amanda, é muito boa. Pede pro arroba contar sobre o um evento marcante da sua vida. Ah, isso é legal. Tá, tá, vamos vamos conversar aí fala aí uma coisa a coisa mais legal que tu já fez na vida qual o lugar mais legal que tu já conheceu aí a pessoa vai dizer cara eu nunca vi esse lugar nenhum legal nunca sei da minha cidade ou ela vai dizer né ah, ai já fui para disney tu vai dizer bacana eu nunca sei da minha cidade mas assim pode ser uma coisa para vocês combinarem só para ser fofo sabe assim ai ah, eu nunca fui para esse lugar eu queria conhecer a gente podia um dia juntos né ou então ai ah, nunca fui para nenhum lugar legal eu também não a gente podia combinar de ir pra um lugar legal juntos enfim rende vários assuntos depois desse A próxima é a da Larissa. Manda foto de algo que tá fazendo e que a pessoa falou que gosta. Ah, lembrei de você. Eu tenho um vídeo também que eu falo sobre isso, que é um vídeo de puxar assunto. Isso é perfeito. Mas a técnica vai um pouquinho a mais. Tipo assim, tu sabe que tu vai fazer alguma coisa no dia seguinte. Então no dia anterior, enquanto tu estiver conversando, tu deixa um gancho ali na conversa para no dia seguinte tu pegar e mandar essa foto. Por exemplo, assim, é, a pessoa falou que gosta de sorvete e aí já tá planejando de na sorveteria. E aí tu meio que. Gosta, Gosta de sorvete? sorvete. Pergunta para ela. Vai dizer, ah, Ai, ela adoro, babá. Tá, aí no dia seguinte tu vai na sorveteria, tira uma foto e fala: Ai, ah, lembrei de você, você falou que eu, falou que eu sorvete. sorvete. Ela nem falou, tu que perguntou, mas assim, ela não vai lembrar, entendeu? Isso é muito bom. Tícia Veiga. Perguntar alguma vergonha que já passou. Isso é bom. É, isso é bom. Você é bom que a pessoa já se expõe mesmo, já fala dos povos. É, tu vai ficar lá. é, é Uhum. Ou então, às vezes, se não falar, tu vai ver também que ela não tá tão íntima tua. E tu pode pensar, tipo, será, será que, que eu, eu tô me abrindo, abrindo muito e a pessoa, pessoa não? É. Né? É acredito, sim. É isso, né A próxima é da Bia. Pra mim, o melhor assunto é ser aleatório, falar do que sentir vontade e... Se expressar, ser você mesmo. Cara, eu concordo. Independente de todos esses assuntos que eu tô falando aqui, espero que fique bem na cabecinha de vocês aí, pra vocês terem várias ideias, vários insights e vir várias coisas na cabeça de vocês. Acho que é bem importante tu sempre estar tá bem à vontade no assunto, né? Não pegar, tipo assim, aí a Tata falou que é legal falar de um momento constrangedor da nossa vida. Mas tu não tá à vontade pra falar do momento constrangedor, de um mico que tu pagou, uma parada assim. Então não fala, né? Senão fica super chato. A próxima é do Abner. Como está enfrentando a quarentena? Um contexto macro incomum. O Abner. Tu é inteligente, né, velho? Ah, eu adorei, tá? Eu adorei. Eu ia gostar de conversar disso, porque ah, a pessoa pode dar a visão dela, ela pode dizer tipo, ai, tá uma merda essa pandemia, né? E ponto a acabar o assunto e aí tu já entende um pouco mais sobre ela também. Ela pode falar, ah, não, pô, eu acredito que realmente tudo isso tem um propósito, né? a humanidade tá aprendendo muito com isso, tá a, a, gente ama, a gente tá aprendendo a né, dar valor para as pessoas que a gente ama, tá aprendendo, né, a dar valor para o abraço, pra... enfim, cada um tem um contexto. Ah, e aí, adorei, Abner. Boa, boa, boa. Fulmoon, Nossa, eu amei teu nome. Tem um app que dá para conversar e assistir filme, é muito legal. Verdade, meu irmão já me falou desse app e eu acho que é um negócio bem legal, tu puxar um assunto de, ah, bora ver um filme e aí vocês ver filme juntos. Acho perfeito, ainda mais agora é para quarentena. Luiz Felipe, Luiz Felipe falou das 36 questões que tem um estudo do New York Times que fala que se tu falar, é, fizer essas perguntas pra pessoa e a pessoa responder contigo ali, tipo, frente a frente, vocês têm, sei lá, quantos cento de chance de se apaixonar. É muito massa. Eu tenho um vídeo só sobre isso, card. Tem muito vídeo pra vocês verem, né? Espero eu terminar esse aqui. E... Ai, Luiz, mandou muito bem na dica. Eu tinha esquecido disso. É muito massa. A próxima é da Tainá. Tu... tu come pão com vinagrete. Tava todo mundo mandando isso. Eu perguntei pra Lu, o que, que é isso? Por que tá todo Aí, falei, mundo mandando? É meme, tá? Ai, ela é meme. Você já comeu pão com vinagrete. Lisandra Luz. Comece com assuntos em comum, depois vá para assuntos específicos que vocês pensem igual. Ah, legal! Aquilo que eu falei lá no início, começa num assunto macro, como o nosso amigo Abner ali. E aí, depois tu vai ver qual que vocês têm o um gosto em comum para falar sobre o um gosto em comum. Legal, gostei. Gente, tô amando responder essas questões de vocês. Se vocês gostarem desses vídeos, assim, que querem que eu traga mais vocês para aparecer aqui no canal, deixa aqui no comentário, não esquece, tá bom? É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!